Ó oh, gente, Colégio Pedro II de Realengo Campus 2 Pela quarta vez Ela se expulsa de dentro do colégio por um decreto que não é lei, ela foi constrangida dentro da sala de aula, foi expulsa, mesmo se assim negou a sair e ela foi expulsa de dentro da sala de aula. Decreto não é lei, senhor caras lá que não é Deus, isso é um abuso de autoridade, estou cansada, estou filmando para ter provas, tá? Ela foi expulsa por funcionários da sala de aula, sendo constrangida junto aos amigos, e isso é crime, isso é crime. Não sou contra a vacina, sou, só não sou obrigada a vacinar minha filha por um experimento. Não sou obrigada. É lei. Ninguém é obrigado a se doar para experimento. E o senhor Oscar Alack está fazendo crime. Crime. Abuso de autoridade é crime. E eu estou na delegacia agora. Os funcionários alegam que ela só entra com uma liminar eliminar ou um atestado médico. Está sendo negado a ela mais uma vez, o que é dado a ela por direito, a educação. E ela está sendo constrangida. Será feito um BO e o senhor escara lá que vai ser intimado. E também será processado por abuso de autoridade e outros crimes dos artigos. Fala aí, Stephanie, como você sente? Estou me sentindo humilhada de estar dentro da sala de aula e ser obrigada a sair de dentro da sala, com todo mundo lá, professor, e não poder assistir aula. Você se negou, e aí? Quem ia sair, eles falaram que não tem essa possibilidade, que eu não posso permanecer no campus sem a vacina, sem comprovante, ou sem atestado médico, ou alguma liminar.